Para dar início à primeira palestra do dia, convidamos o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o engenheiro Rodrigo Limpe Nascimento. Rodrigo é formado em Engenharia Elétrica pela UFJF, mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília, UNB e na ANEEL atuou como especialista em regulação de janeiro de 2007 a fevereiro de 2015, na superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição. Executou na agência ainda atividades técnicas e econômico-financeiras associadas aos leilões de concessões de transmissão de energia elétrica. Atualmente é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de recursos minerais, hídricos e energéticos. Antes de nós darmos início à palestra do Rodrigo, só um pequeno aviso as perguntas deverão ser feitas de forma escrita. É, eu acredito que vocês todos já têm um papelzinho aí. É, podem anotar o nome, é, o e-mail e o questionamento, que ao fim da palestra do Rodrigo, será recolhido pelos membros da organização essas perguntas. E depois de todas as explanações da manhã, a gente vai fazer uma mesa de debates para poder responder essas questões. E agora, finalmente, com a palavra, o Rodrigo Limpe. Bom, bom dia a todos. É, primeiramente, queria agradecer o convite especial da, da Jana de estar aqui hoje, cumprimentar os professores, André Marcato, André, professor Zé Luiz, professor Edmar. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Acho que a, a Jana colocou bem no começo ali, falando que hoje esse é um evento quase sentimental, que de fato é. É muito bom estar aqui hoje, encontrando colegas que formaram comigo na mesma na mesma época, que hoje estão em diversas posições dentro do setor elétrico, na área de operação, na área de planejamento, na área de regulação, em empresas públicas, privadas, reencontrar ex-professores e, principalmente, encontrar vocês, alunos, que, sem dúvida, daqui a pouco serão vocês que estarão nessas posições dentro do setor. Isso é uma, uma satisfação muito grande estar aqui, é, conhecendo vocês e tendo a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória profissional e falar um pouco da do setor elétrico sobre a, a visão do, do regulador, falar um pouco da, da regulação. Até queria lembrar que durante a, a faculdade, meu primeiro contato com regulação do setor elétrico foi por causa do professor Marcato, não sei nem se ele, se ele vai lembrar. Foi um seminário que fomos no Rio, no Clube de Engenharia, organizada pelo professor Reinaldo, que justamente discutia, isso foi lá em 2005, 2006, que era o início do novo modelo do setor elétrico, que tratava de ambiente de contratação regulada, ambiente de contratação livre, de lá para cá, muita coisa mudou, mas ali foi o primeiro contato que tive, desde então sempre foi um tema que me atraiu bastante, a regulação do, do setor elétrico. Mas aqui na faculdade nós temos a oportunidade de tratar diversas áreas, né? as áreas de sistema de potência, as áreas mais ligadas à operação, planejamento. Aprendi muita operação com o professor Edmar, com o professor Zé Luiz. Tive a, o prazer de ser orientado durante os projetos de iniciação científica, discutindo lá os megadólares o professor Edmar. <risos> Foi muito bom. Assim que eu me formei, formei em 2006. Formei, estou com satisfação de estar aqui com a Ana Cláudia, e com a Jana, como os colegas de turma, elas sempre foram alunas muito melhores que eu, não tenho dúvidas. E o colega Tiago Barral, também da EPE, aproveito para cumprimentar da Engenharia Civil, mas na mesma na mesma época, um ano à frente, se eu não me engano, formou um ano à frente. Eu formei no final de 2006, já fazem aí 13 anos, e desde então tem toda a minha carreira dedicada a área de regulação. Assim que me formei, fui para, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, atuei lá como especialista em regulação por oito anos. Em 2015, tive a oportunidade, de, também por concurso público, ir para a Câmara dos Deputados, como consultor legislativo na área de Minas Energia, Casa Grande, acabei de encontrar e ver ali, como consultor legislativo na área de Minas e Energia, e dentro do Congresso Nacional, que é uma dinâmica muito diferente de do setor como um todo, ter oportunidade de trabalhar discutindo projetos de lei, políticas públicas como um todo. É uma experiência muito gratificante. Eu confesso que até um ano antes de entrar na Câmara dos Deputados, eu nem sabia que existia esse cargo. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar desse cargo de consultor legislativo, mas é um, é um cargo que tem uma oportunidade muito bacana de você tentar prestar assessoria técnica para os parlamentares no sentido de contribuir com a elaboração dos projetos de lei, fazer os pareceres sobre medidas provisórias. A gente até é, sempre vê de fora o funcionamento da Câmara dos Deputados, aquela confusão toda ali, mas quando está lá dentro, a gente vê que tem uma discussão técnica muito forte, às vezes, sobre alguns pontos. Muitas vezes não seguem as discussões técnicas, mas existe todo o um embasamento, uma interação muito grande com o órgão regulador, com o Ministério de Minas e Energia, e a partir desse trabalho que eu, que eu tive lá, por aproximadamente quatro anos, eu tive a oportunidade de, de ir para, de retornar à ANEL como diretor no, no início de 2018. Estou agora na diretoria da ANEL há pouco mais de um ano. É um desafio grande. O setor elétrico tem passado por grandes transformações que demandam esforços diferentes de todos os agentes, da academia, no setor de pesquisa do planejamento, sem dúvida, tem mudado muito o setor elétrico. O setor sempre foi um setor muito tradicional, com geração, transmissão, distribuição e consumo. Hoje o setor está caminhando para um modelo totalmente descentralizado. Acho que a gente está passando hoje no setor elétrico, o setor de telefonia passou cerca de 20 anos atrás, uma profunda transformação, em que o consumidor ele vai ter um papel diferente, cada vez mais ativo, né? produzindo a própria energia, fazendo a gestão da própria demanda. É um setor novo. Isso demanda esforços, tanto do planejamento, do, da operação e da regulação. É até um pouco do que eu vou passar para vocês aqui. Acho que bom, podemos já entrar direto no, na apresentação em si. Aqui falar um pouco da, da agência reguladora, da ANEL. Qual a, a responsabilidade da agência? Para que serve a agência? Aqui são os... O, as responsabilidades básicas da agência, que é regular o setor, fazer mediação de conflitos, que não são poucos. Temos N casos de conflitos entre geradores transmissores, transmissores e distribuidores, consumidores, com distribuidoras. São diversos casos que a ANEL precisa atuar como mediador. A fiscalização do serviço, talvez seja a atividade mais típica da agência reguladora, além da regulação naturalmente, que é fiscalizar a prestação do serviço pelos agentes do setor, pelos concessionários, a gente tem uma demanda muito grande nesse sentido na distribuição de energia, somos muito demandados pela, pela qualidade do serviço, a NEO tem estar sempre atuando com busca à qualidade, e a gente faz isso não só com fiscalização, mas também com uma regulação por incentivos. Nós temos um corpo técnico reduzido, considerando todo o tamanho do setor elétrico, a gente tem que adotar medidas que a gente tem que criar o um incentivo para que os agentes caminhem no sentido correto, que é o sentido que a gente quer. E temos também a atividade de autorizações e outorgas. Essa é uma competência originária do Poder Concedente, do Ministério de Minas e Energia, mas que, por delegação, a ANEL executa. Aqui eu estou falando principalmente dos leilões de transmissão e de contratação de energia de novas usinas, da oferta, da expansão. O Thiago Barral, lá EPE, ele começa a definir quais são os empreendimentos que serão licitados na transmissão e os leilões de geração, e a ANEL faz a operação, a operacionalização dessa contratação. Isso é, demonstra que todo o setor elétrico é bem encadeado. Ele só vai funcionar bem se todas as instituições estiverem alinhadas e com o mesmo objetivo, com o mesmo alinhamento, porque se uma instituição estiver com alguma deficiência, sem dúvida todo o processo ele acaba sendo prejudicado. Aqui os objetivos principais, oferecer uma tarifa justa, que provavelmente todos nós aqui consideramos a nossa tarifa cara, eu vou falar um pouco mais à frente sobre a tarifa de energia, estimular a competição, qualidade, interesses, incentivar a sustentabilidade e subsidiar a formulação de políticas públicas. Sempre é bom ter essa clareza do papel, de cada instituição. A ANEL não é o formulador de políticas, ela implementa as políticas e faz a regulação das políticas definidas por lei, pelo Congresso Nacional e pelo Governo Federal. Aqui a missão da agência, que acho que poucas instituições têm uma missão que retrata tão bem é a função de uma instituição como a da ANEL, que é buscar condições para que o mercado se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Acho que a palavra de equilíbrio é a palavra mais importante da agência reguladora. Que ela tá sempre. É sempre achar aquele ponto de equilíbrio que permita o desenvolvimento do setor elétrico. Aqui, fazer um breve panorama do setor elétrico institucional, já até abordei alguns pontos que são as principais instituições do setor elétrico. Temos os formuladores de política, que é o Ministério de Minas e Energia, também em parceria com o Congresso Nacional, é vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Temos a empresa de pesquisa energética, que é responsável pelo planejamento, e a Baixo Anel, que é uma entidade vinculada ao Ministério, mas não é subordinada. A Anel tem independência para tomar suas decisões. Por isso que todo... O arcabouço legal que constitui o anel prevê essa independência. Os diretores, por exemplo, eles têm mandatos, eles não podem ser destituídos pelo governo federal caso discordem de alguma decisão da agência. Isso é fundamental para o regulador, porque muitas vezes temos que tomar decisões que acabam divergindo de interesses do governo. É natural essa e é essencial essa, import, essa independência do agente regulador. Temos duas instituições que, apesar de não serem públicas, tem um papel essencial e um papel público dentro do setor elétrico, que é o operador, que é responsável por toda a operação do sistema, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Aqui eu poderia até resumir que o ANS cuida do físico, do setor elétrico, e a Câmara de Comercialização, a CCE, cuida da parte comercial do setor elétrico. E Naturalmente, temos todos os agentes, geradores, transmissores, distribuidores, comercializadores e consumidores. Aqui alguns dados do setor elétrico. Hoje nós temos 83 milhões de unidades consumidoras. É um setor bilionário que arrecada somente na distribuição 170 bilhões de reais. É o serviço público mais universalizado de todos. Atingimos hoje 99,8% de universalização. É quase 100%. A gente compara, por exemplo, o serviço de saneamento é da ordem de 50%. É muito distante mas aqueles 0,2% exatamente, são exatamente aqueles consumidores mais difíceis de serem alcançados. São aqueles em regiões mais isoladas, que demandam, às vezes, linhas por áreas de preservação ambiental, áreas de longas linhas de transmissão. É um desafio a ser atingido 100%, mas temos a meta hoje de que até 2022 isso seja concretizado. Temos hoje um sistema de transmissão, um dos mais robustos do mundo, com ordem de 145 mil quilômetros de linha de transmissão de rede básica. Temos 164 gigawatts de geração de capacidade instalada. O mercado regulado e livre, aquele que foi criado lá em 2004, o modelo atual, que eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato nesse seminário que fomos lá no, no Rio de Janeiro, que o professor Marcato nos levou. Hoje, o mercado livre representa cerca de 30% de toda energia consumida, mercado livre são aqueles grandes consumidores que podem comprar livremente, ou diretamente de geradores, ou através de comercializadores. E o regulado são os consumidores cativos, Somos, é a gente, né, os consumidores que compram energia diretamente da CEMIG, ou no meu caso, lá em Brasília, hoje em dia, compram diretamente da SEB, que não existe a possibilidade de escolher o fornecedor de energia. Aqui é o número de agentes associados da CCE. Aqui um pouco sobre a matriz de geração de energia. Naturalmente o Barral deve explorar um pouco melhor esse ponto. Só quis trazer aqui para demonstrar que nós temos uma matriz hoje altamente renovável. Cerca de 83% da energia produzida é a partir de fontes renováveis. uma predominância hidrelétrica é uma predominância que vem se reduzindo ao longo do tempo. Principalmente por causa da dificuldade que temos tido de construir novas hidrelétricas, principalmente com reservatórios, e o crescimento de fontes intermitentes, eólica e solar, que vem apresentando um, uma, um percentual na nossa matriz cada vez mais relevante. A eólica já chegando a praticamente 10% da nossa capacidade de geração. Aqui uma evolução do despacho, da produção de energia em si, em que a gente observa exatamente isso. As usinas hidrelétricas perdendo um pouco a sua participação, mas ainda sendo a fonte predominante na nossa matriz. A gente observa as térmicas com crescimento também significativo. Ali, térmicas a gente tem térmicas não somente de combustíveis fósseis, temos também térmicas a partir de fontes renováveis, no caso da biomassa, que é uma fonte... Significativa. A gente observa ali o crescimento da eólica e a solar, ainda muito pequena, mas não temos dúvidas de que a fonte solar vai crescer bastante nos próximos anos. Aqui apenas reforçando o sistema de transmissão: hoje temos apenas uma capital de estado que não opera interligada ao sistema interligado nacional, que é Boa Vista, por questões ambientais e indígenas. É uma linha de transmissão que licitamos na ANEL. Eu, na minha primeira passagem na ANEL, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa licitação em 2011, que é a linha que liga Manaus até Boa Vista. E essa linha ela passa no meio de uma, de uma reserva indígena, cerca de 140, 150 quilômetros dentro de uma reserva indígena. E por que, que essa linha é importante? Porque o sistema de Roraima hoje, de Boa Vista, ele opera com base em térmicas a óleo diesel. Isso custa muito caro, custa muito caro para todo o Brasil. Não seria razoável que somente o consumidor local custeasse essa energia. À medida que temos um preço médio de energia no Brasil, na ordem de R$ 250, R$ 300, reais, o custo de geração em Boa Vista hoje é R$ 1.200 por megawatt-hora. É muito, é uma diferença muito grande. Isso custa para o Brasil cerca de R$ 1,2 bilhões de reais por ano, que é pago através de um encargo setorial que é chamado CCC, que eu vou mostrar um pouco à frente. Com a interligação, será possível reduzir o despacho dessas usinas térmicas. Agora, falar um pouco da, das distribuidoras de energia. Hoje, nós temos 55 concessionárias, quantidade de consumidores que eu já coloquei. Aqui tem um mapa em que temos alguns estados, em somente uma distribuidora como é o caso do Distrito Federal, aqui em Minas Gerais. Temos a CEMIG, mas também temos outras distribuidoras menores, como a Energisa, a DME, Postos de Caldas. No total, são 109 agentes, sendo 55 concessionárias e 43 permissionárias. Essas permissionárias, na grande maioria, elas surgiram como cooperativas de eletrificação rural. Eram regiões onde não chegava a energia elétrica com qualidade, Aí, moradores locais acabaram constituindo cooperativas e hoje elas se regularizaram como permissionárias de serviço público. Agora, falar um pouco da composição da tarifa de energia. A nossa tarifa de energia. A energia em si, isso na média, é média Brasil, acaba variando um pouco por região, mas na média Brasil, a energia em si é da ordem de 44%. Até isso, dá... é importante ver esse gráfico, depois eu vou falar um pouco de geração distribuída, Toda a discussão aí, que não sei se vocês estão acompanhando, provavelmente sim da taxação da energia solar, da discussão que está acontecendo. Esse gráfico, ele, ele traz um pouco, traz elementos que ajudam a gente a compreender essa discussão. Em que dentro da tarifa de energia, a energia em si é 44%, a transmissão um percentual, a distribuição cerca de 25%, os encargos setoriais, com uma parcela significativa dentro da tarifa também, e as perdas. Técnicas e não técnicas. O que são as perdas não técnicas? São as chamadas perdas comerciais. É o furto de energia, que hoje representam cerca de 3% na tarifa no Brasil, mas em algumas regiões é muito mais. No Rio de Janeiro, por exemplo, na Light, é superior a 30% de perdas técn não técnicas. Que é o furto de energia em que se considera na tarifa de energia um percentual. Em que acima desse percentual a distribuidora tem perdas, e abaixo desse percentual, ela tem ganhos. Ou seja, ela tem incentivos para combater os furtos de energia. Agora, o mesmo gráfico, considerando os tributos, ICMS e Piscofins. Na ANEL, nós não tratamos essa parte, ICMS e Piscofins. Toda a nossa definição de tarifa é excluindo tributos. Mas o que vai, de fato, para o consumidor, o que afeta o consumidor, é a tarifa com os tributos. E a gente percebe ali uma parcela significativa de tributo, somente ICMS e Piscofins é quase 30% da tarifa. Se somarmos, somarmos com os encargos, é superior a 40% da tarifa de energia, não diz respeito diretamente à prestação do serviço de energia, que seria geração, transmissão e distribuição. Agora, esses encargos, que eu já falei algumas vezes, o que são esses encargos? São as políticas públicas que estão dentro do setor elétrico. Tem o principal deles, que é a CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Dentro da CDE estão as principais políticas públicas do setor elétrico. Ali, a primeira tabela, temos as despesas da CDE e abaixo as receitas. Em que a gente observa que a principal receita é a cota CDE a uso. Quando a gente fala de cota ali, é tarifa de energia, é o que vai para o consumidor pagar. A gente observa que em 2020 a expectativa desse orçamento é de 22 bilhões de reais. Isso é um valor muito significativo. Lembrando daquela primeira informação, que toda a receita da distribuição é 170 bilhões, 20 bilhões, que é o, o que vai para a tarifa de fato, é apenas encargos setoriais, que não dizem respeito diretamente à prestação do serviço. E dentro desses encargos temos o que está dentro desse encargo? né? Temos o Luz para Todos, que é a universalização do setor elétrico, que é da ordem de um bilhão. Temos a tarifa social de baixa renda, consumidores que possuem uma renda até tal limite, possuem descontos na tarifa de energia. Temos subsídios para o carvão na região sul. Temos a CCC, que é aquela questão de Roraima que eu coloquei, mas também acontece em diversas regiões, na Amazônia, Acre, que nessas regiões que operam isoladas do sistema interligado, existe a necessidade de gerar a óleo, diesel na maioria, e é um custo muito caro, que é rateado por todo o Brasil por essa conta CCC. E temos outros descontos de transmissão e distribuição, principalmente de fontes incentivadas, eólica e solar. Aqui algumas chamadas, sempre que nós aprovamos na agência esse orçamento da CDE, acaba gerando uma repercussão muito grande na mídia. Nós abrimos a audiência pública duas semanas atrás, com a expectativa de 20 bilhões de reais nas tarifas dos consumidores em 2020, que é um aumento de 2,5% na tarifa em relação a 2019. A gente acaba apanhando bastante sempre que aprovamos esse orçamento, apesar de não termos nenhuma gestão sobre esses valores. Todos são políticas públicas definidas em lei, nós simplesmente operacionalizamos os cálculos. Ali tem os subsídios das fontes incentivadas, eólica, solar, biomassa, que custam ali 3,53 bilhões. Aqui eu falo da evolução da tarifa, comparando com os índices de IPCA e IGPM. A gente observa, as barras são as tarifas de energia. A gente teve uma grande queda lá em 2012, 2013. Não sei se vocês lembram, já ouviram falar da medida provisória 579, que foi uma medida tomada lá na época do governo Dilma, que teve a prorrogação dos contratos de geração, que tinha uma redução estimada de 20% lá em 2012 e 2013. A gente observa que, de fato, teve essa redução, mas essa redução acabou retornando de forma ainda maior em 2015. A gente vê na barra ali bem um, um salto em 2015. E em 2018, infelizmente, as tarifas de energia, considerando o horizonte ali de quase 20 anos, estão hoje acima dos índices inflacionários de IGPM e IPCA. Aí, ali as barras, cada uma delas, representa a parcela de cada segmento Dentro da tarifa, olhem os encargos, que é a barra azul. Até 2014, os encargos eram uma parcela muito pequena. De 2015 para frente, eles têm hoje uma parcela bem significativa na tarifa. E a outra barra que vem crescendo bastante é a energia, que é o custo da energia, que é a, a barra de cinza. Isso principalmente nos últimos anos, por causa da a grave crise hidrológica que nós tivemos. Que gerou necessidade de despacharmos mais usinas térmicas, que são mais caras. E também outros leilões antigos que nós fizemos, de usinas térmicas também, que foram contratadas logo no período pós-racionamento de 2001, a preços bem elevados, que hoje penalizam a nossa tarifa de energia. A parcela de distribuição, que é a parcela que sofre uma, uma regulação mais efetiva, proporcionalmente na tarifa, ela vem sofrendo uma redução bem significativa, que eu vou até mostrar no gráfico daqui a pouco. Aqui, pegando só de 2012 a 2018. 2012 foi quando, logo antes de ter a, aquela redução na tarifa, na medida provisória 579. Entre 2012 e 2018, a tarifa subiu em termos reais, ou seja, em termos reais, já descontado o IPCA, 20%. E o que foram esses 20%? O que levou esse crescimento forte nas tarifas nos últimos anos? O principal foi o custo da geração e encargos setoriais. O custo da distribuição em si teve uma redução de 2,32%. E esse é exatamente um ponto que tem causado bastante insatisfação em todos os consumidores, que de 2012 para cá, a tarifa de energia subiu 20% acima da inflação. Isso é muito significativo, e traz muito desconforto para todos que pagam naturalmente e, principalmente, para o órgão regulador. Ao que eu coloquei sobre a tarifa de distribuição, que é o setor que sofre uma regulação mais forte da Agência Nacional de Energia Elétrica, em termos de regulação por incentivos. Todo modelo de regulação é com base em incentivos para que o distribuidor tenha redução nos custos operacionais, redução de perdas. Isso a gente entende que... É, Obtivemos sucesso nos últimos 17, 18 anos, em que o custo, da, esse aqui, todos os valores atualizados. A distribuição custava cerca de 208 reais por megawatt-hora em 2001 e hoje custa menos de 100 reais, ou seja, uma redução superior a 50% no custo da distribuição. Aí agora vamos falar um pouco de qualidade. A qualidade já não tivemos uma melhora tão significativa, embora as distribuidoras... Tenham reduzido os custos da prestação de serviço, a qualidade não vem tendo o mesmo sucesso. A barra azul é a qualidade real, que aqui são qual, o que é esse indicador, esse DEC? É quantas horas em média o consumidor fica sem energia elétrica por ano? A, ba, a linha pontilhada é o que a ANEL estabelece como limite regulatório, como ela entende que é uma prestação adequada do serviço. Lá em 2001, a NEO entendia, isso aqui é uma média Brasil, ela é definida por área de concessão, mas uma média Brasil era que, em média, um consumidor ficar 24 horas sem energia no ano estaria dentro do que a NEO entende como é, adequado. Sempre que a distribuidora estoura esse limite, ela tem que pagar compensações aos consumidores, ela tem um incentivo para melhorar a qualidade. Mas ela tem uma crítica que eu a gente tem processado muito internamente, esse incentivo não tem sido suficiente, porque a qualidade não tem melhorado de forma significativa. Com os avanços tecnológicos, o setor, esperava-se que a qualidade, quase 20 anos depois, fosse significativamente melhor. A gente observa ali que hoje, tem, nos últimos três anos, de fato, ela vem reduzindo, mas ainda é muito próximo do, do indicador de 2001. Isso é um ponto que a gente entende que a gente tem que aperfeiçoar, nós temos que ter uma regulação que incentive mais a qualidade na prestação do serviço de energia. Agora, falar um pouco do, do novo setor elétrico. O setor elétrico tem passado por, por transformações. Aqui é uma foto do setor elétrico do passado, aqui na esquerda, em que tínhamos o setor radial, o setor muito comportado. Tínhamos usinas grandes, centralizadas, passavam por longas linhas de transmissão até chegar no centro de distribuição de consumo. E isso vem mudando. Já estamos aqui no presente com algumas alterações, e no futuro, que vai chegar, a gente não sabe ainda quando, nem como, mas teremos um setor completamente diferente. E o que tem feito essa mudança no setor? São principalmente os avanços tecnológicos. É a geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, os veículos elétricos, os sistemas de armazenamento de energia, que são as baterias, as redes inteligentes de energia que já são muito utilizadas em diversos países do mundo, nós ainda estamos com um modelo não tão desenvolvido, mas certamente avançaremos. E a ANEL tem um papel fundamental no sentido de criar um ambiente regulatório para que esses avanços tecnológicos entrem no setor, mas com equilíbrio, que estragam benefícios para todos, mas sem desequilibrar ou penalizar o consumidor de energia. É a última frase que eu coloquei, que é o papel da agência ela deve ser um facilitador, mas garantindo sempre o equilíbrio do setor. E é muito o que estamos tentando fazer na questão da, da geração distribuída, que eu vou apresentar um pouco mais à frente. Aqui são os recursos energéticos distribuídos, em que temos as diversas fontes de geração distribuída, em que a fonte solar fotovoltaica é, sem dúvida, a mais utilizada, os sistemas de armazenamento de energia e os veículos elétricos. E o que vai acontecer com cada um dos segmentos com essas transformações do setor elétrico? A gente entende que o setor de geração, esse centralizado e a transmissão vão sofrer menos do que o setor de distribuição e o consumo em si. O consumidor, sem dúvida, é o que mais vai se transformar. Ele já produz a própria energia, daqui a pouco ele vai querer vender a energia que ele produz para o vizinho. Isso já acontece em algumas partes do mundo. Existem aplicativos de celular que permitem uma, a venda de excedentes entre quem produz na sua residência para o vizinho. Hoje ainda estamos um pouco longe disso, mas não tenho dúvidas de que vamos chegar. O consumidor vai querer ter mais é, liberdade para escolher de quem ele vai comprar energia, ele vai querer ter o que se chama no setor de portabilidade do, na telefonia, também vamos ter no setor elétrico, lembrando que só de quem ele compra a energia do serviço da rede de distribuição, dificilmente, pelo menos no, no horizonte em que nós estaremos no setor, acho que dificilmente passaremos por um modelo em que dispensaremos o serviço da distribuidora de energia. Mas isso, sem dúvida, é uma tendência que vai acontecer. E o serviço de distribuição também é um serviço que vai ter que ser repensado considerando essa nova dinâmica do setor, em que cada consumidor é, é de fato, um pró consumidor que ele é, tem um papel ativo na cadeia de energia, o setor de distribuição sempre foi muito conservador, sempre com o mesmo papel ao longo dos anos. Aqui os benefícios dos recursos energéticos distribuídos, temos a possibilidade de eficiência energética, melhorar a qualidade na prestação de serviço, a geração, a possibilidade de novos serviços a serem prestados, serviços que hoje nós nem conhecemos, nem sabemos que existem, certamente vão acontecer, Combate a perdas não técnicas, que é o furto de energia. Sem dúvidas, os medidores inteligentes, eles podem muito contribuir para reduzir o furto de energia. A gestão de ativos pelas concessionárias vai ser totalmente facilitada com essas novas tecnologias do setor. E o que eu já coloquei, que é talvez o principal deles, que é uma participação mais ativa dos consumidores. Aqui são os principais pilares da, da mudança, da transformação do setor elétrico, que é o empoderamento do consumidor, o consumidor com a possibilidade de escolha, de produzir a própria energia, a sustentabilidade, não temos dúvida que a expansão do setor ela vai ocorrer principalmente a partir de fontes renováveis, e óleo e solar vão ter um papel cada vez mais relevante na nossa matriz de energia, já é assim em diversos países do mundo, isso vai acontecer também no Brasil, dado que temos dificuldade de expandir através de novas hidrelétricas, talvez hidrelétricas menores, ainda temos um espaço para avançar. Mas hidrelétricas de grande porte, igual já fizemos muitas no passado, como Itaipu, Santo Antônio, Tucuruí, teremos dificuldades em, em avançar. Existe uma discussão sobre a usina de Tapajós, que é uma usina, um potencial enorme na região norte, mas que temos muitas dificuldades ambientais para avançar avançar. Não sei nem se está considerado no horizonte de planejamento essa usina. E o um ambiente competitivo em que, sem dúvida com a, a abertura do mercado livre, ampliação da, da liberdade de escolha teremos um ambiente cada vez mais competitivo com diversos comercializadores operando, diversos geradores de menor porte comercializando energia isso é muito bom, isso gera possibilidade de novos produtos e consequentemente redução de preço final para os consumidores. E como que a ANEL vem atuando sobre essas novas tecnologias? Aqui é um cronograma desde 2008, em que a ANEL vem tomando medidas para viabilizar essas novas tecnologias no setor. Aqui tem algumas regulamentações sobre recarga de veículos elétricos, mas, sem dúvida, a mais importante dela é a chamada 482, que é talvez a mais famosa regulação da ANEL, principalmente agora em 2019, que é que estabelece a mini e micro geração de energia, que é o consumidor produzir a própria energia, injetar na rede e compensar nos horários em que ele não tem o consumo. Sobre a abertura de mercado livre, lá em 95, quando foi criado o novo modelo de centro elétrico, já foi previsto o um mercado livre de energia, com os requisitos para que, para que esses consumidores que possam comprar energia diretamente dos geradores. Na época foi estabelecido o requisito de 10 megawatts para o consumidor ser um consumidor livre. 10 megawatts, para ter uma ideia, são indústrias de grande porte. Aí, posteriormente, em 2003, foi reduzido para 3 megawatts. E entre 2003 e 2018, não teve nenhum avanço nesse sentido, de ampliar a possibilidade de novos consumidores no mercado livre de energia. No final de 2018, tivemos uma portaria do Ministério de Minas e Energia, em que a ANEL teve uma uma forte participação na construção da, da portaria, que permitiu a redução, a partir de janeiro de 2020, para 2 megawatts. Aos poucos vamos reduzindo. E existem diversas discussões no Congresso Nacional, no governo, no âmbito do projeto de modernização do setor elétrico, que existem hoje diversos grupos de trabalho, que planejam reduzir esse limite, até chegarmos no horizonte, aí já mais de médio prazo, ao consumidor residencial para que o consumidor tenha a liberdade de escolher de quem ele vai comprar a própria energia. Um outro ponto que a ANEL vem trabalhando, preparando para a modernização do setor, que é a tarifa binômia. Hoje nós temos uma tarifa que nós chamamos de tarifa monômia, que é uma tarifa volumétrica. Hoje, quando a gente pega a nossa conta de energia, apesar de termos lá o percentual de geração, transmissão, distribuição, quando a gente olha no custo, ela é reais por quilowatt-hora, ou seja, toda é uma única é, valor que você paga diretamente proporcional ao consumo. Mas quando a gente pega o uso da rede, na verdade, ele não retrata bem o uso da rede, porque existe uma, uma demanda que o consumidor precisa. A rede precisa estar disponível, mesmo que ele não tenha nenhum consumo. É um ponto que estamos discutindo que é a tarifa binômia, que é justamente ela é necessária para que a gente tenha um ambiente de mercado mais livre a geração distribuída mais desenvolvida. E como que é no mundo a questão da tarifa binômia? Aqui é um levantamento que nós fizemos de diversos países em que a laranja é a tarifa monômia e a binômia é a tarifa azul. A gente observa que nos principais mercados, na América do Norte, na Europa, todos já possuem alguma modalidade de tarifa binômia. O Brasil está ali com laranja indo para o azul porque a gente... Entende que a gente está numa fase de transição. Já tivemos uma primeira etapa de audiência pública aberta. Estamos aí com a previsão de até o final de 2020 termos essa evolução do nosso modelo tarifário. Isso é fundamental para o desenvolvimento dos recursos energéticos distribuídos. E agora falar um pouco sobre a geração distribuída. Como que funciona o modelo hoje de compensação de energia? Hoje pode produzir a própria energia, de acordo com esse modelo, empreendimentos até 5 megawatts. 5 megawatts são empreendimentos de porte bem significativo. Temos a micro geração, que é até 75 kW, que em geral são essas, em cima de unidades comerciais, unidades residenciais, e a mini geração, que já são empreendimentos de maior porte. Qualquer fonte renovável pode participar, e é uma troca de energia com a distribuidora, não é uma venda de energia. Como que funciona? Se eu tenho um painel solar na minha residência, eu produzo o que eu consumi ali na mesma hora da produção, não acontece nada. Mas quando eu produzo mais do que eu consumo, esse excedente eu injeto na rede, aí gera para mim um crédito com a distribuidora. Esse crédito que eu gero com a distribuidora, em reais por quilowatt hora, ele pode ser compensado com o meu consumo no horário noturno ou naqueles dias em que não tenha, tenha sol. aí Nessa compensação, ele, ele possibilita que ele troque esse excedente produzido com a compensação de, de energia. Hoje nós temos quatro modalidades. Temos a geração junto à carga, que é a geração distribuída típica, que é aquela rooftop que é amplamente utilizada no mundo. Temos os condomínios com geração distribuída. Temos a geração remotas, que é o autoconsumo remoto e a geração compartilhada. Como que funciona a geração remota? Às vezes, na minha, na minha casa, eu moro num prédio, eu não tenho espaço para colocar um telhado. Eu posso, hoje, de acordo com a regulação da NEO, ter um terreno, às vezes, muito distante da minha casa, instalar um painel solar, aí lá eu vou injetar energia na rede e vou consumir na minha casa. Isso dentro da mesma área de concessão. Minas Gerais é, hoje, o estado que mais tem geração distribuída no Brasil. Tem alguns motivos para isso. Primeiro, temos muito sol, principalmente no norte do estado. Segundo, temos uma tarifa cara, que isso, quanto mais cara a tarifa, mais incentivo se tem a produzir a própria energia. E temos uma legislação tributária que incentiva a geração distribuída. Hoje, Minas Gerais é o único estado do Brasil que tem isenção de ICMS na produção até 5 megawatts. Aí, hoje temos muitos projetos desse remoto no norte de Minas, região de Montes Claros, Janaúba, tem grandes unidades geradoras de até 5 megawatts que acabam compensando em unidades espalhadas por todo o Estado. Isso, a, a, o autoconsumo remoto, eu vou mostrar um pouco mais na frente, é cerca de 20% da nossa geração distribuída. E temos a geração compartilhada, que são os consórcios e cooperativas. Por exemplo, juntam 10 amigos que não têm espaço para ter um telhado, e constroem uma unidade é, geradora distante da unidade consumidora, injeta na rede e abate um percentualmente, na proporção de cada um, na energia consumida. Agora, os benefícios da geração distribuída. Temos benefícios de é, geração de empregos, temos benefícios ambientais e temos benefícios elétricos. Redução de perdas e uma menor dependência da geração centralizada. E como que a geração distribuída vem crescendo no Brasil? Essa resolução foi criada lá em 2012 pela ANEL. Entre 2000... 2012, 2015, a gente observa ali que ela praticamente não cresceu nada. Em 2015, tivemos um aperfeiçoamento da norma, que ampliou essa potência para 5 e criou algumas modalidades, como a geração compartilhada, que permitiram o um avanço da geração distribuída. Tivemos também, talvez, o principal fator, que é a redução no preço dos painéis solares, que caíram é, por me a menos da metade do que era lá em 2012, e também a, a, a legislação tributária, que avançou. Tivemos em 2015 um convênio do CONFAS que indicou que os estados deveriam ter a isenção do ICMS para a geração distribuída. Então, a gente observa um crescimento bem robusto entre 2015 e 2019. Hoje nós temos 127 mil unidades consumidoras que produzem a própria energia e compensam em cerca de 170 mil, com uma potência de 1,6 giga. Lembrando lá do primeiro slide, a nossa capacidade instalada é de 164 GB. hoje nós temos cerca de 1% da nossa capacidade a partir de geração distribuída. Ainda é pouco se considerarmos o nosso todo o potencial de geração, principalmente solar e do nosso número de consumidores, mas já demonstra um crescimento significativo. Hoje nós crescemos cerca de 300 geradores por dia no Brasil, cerca de 3 mega por dia, tanto que esse gráfico a gente tem que atualizar Todos os dias. Aqui foi do dia 25 de outubro. A gente coloca até a hora, porque o site da ANEL é quase online. Se é hora de manhã ou hora à tarde, já, já mudou o número. Aqui é a expansão por modalidade, em que o autoconsumo remoto, que é a geração distribuída atípica, que é a rooftop, no telhado das residências e comércios, é a, é a principal delas. A geração junto à carga, desculpa, 77%. E autoconsumo remoto, que são aquelas plantas distantes que compensam de unidades do mesmo, do mesmo CNPJ. Isso é muito comum em redes de bancos, redes de farmácia, postos de gasolina, que instalam uma grande planta e compensam por todas as suas unidades consumidoras. Agora, por que estamos discutindo a mudança da regra, que tem gerado uma, uma grande polêmica? Até o presidente da República já se manifestou sobre isso no Twitter, mais de uma vez, o Congresso Nacional está tem pautado bastante as discussões sobre o tema. Porque lá em 2015, quando nós fizemos o aprimoramento da norma, a gente já entendia que esse modelo, no longo prazo, ele acaba não sendo sustentável. Por que, que ele não é sustentável? Justamente por causa do nosso modelo tarifário, em que é uma tarifa monômia, que contém dentro da tarifa os custos de geração da energia, que são os 44% que nós temos, temos os custos de distribuição, de transmissão e todos os encargos. E quando eu faço a compensação pela regra vigente, essa compensação é um para um. Eu não estou compensando só a energia. Eu estou mandando energia para a rede, mas eu compenso tudo. Eu compenso geração, transmissão, distribuição, inclusive os encargos. E eu, de fato, utilizo a rede. Utilizo a rede como se fosse uma espécie de uma bateria virtual, digamos assim. Eu injeto excedente durante o dia e à noite eu consumo. Ele utiliza a rede. Ele traz benefícios como redução de perdas, por exemplo, porque provavelmente a energia que eu vou injetar ela não vai ser, ela não vai viajar a longas distâncias, ela vai ser consumido pelo consumidor próximo, que é o chamado efeito vizinhança. E mais, mas ele acaba não sendo sustentável, porque esses valores de rede, de encargos, eles precisam ser remunerados. A rede é como se fosse um condomínio. Se tem 10 pessoas e um deles não paga quando ele faz essa compensação, esse valor que ele não paga, ele acaba sendo transferido para aqueles consumidores que não possuem a geração distribuída. Até falando um pouco dos encargos que estão na tarifa, aqueles valores que eu coloquei de tarifa social, luz para todos, CCC. Ele é uma conta que vai ser paga, são os 20 bilhões. e Vai ser paga pelos consumidores de energia. Se eu produzo a minha energia, compenso com a rede, e na compensação eu não pago essa parte do encargo, esse encargo vai ser transferido para aquele consumidor que não tem acaba gerando aí uma transferência de custos, de quem produz a geração distribuída, usa a rede, mas não paga, para aqueles que não produzem a geração distribuída. E lá em 2015, quando nós fizemos esse aprimoramento da norma, a gente vê ali que praticamente não tinha geração distribuída, não tinha impacto para o consumidor. Mas hoje temos um crescimento robusto. Esse impacto ainda é muito pequeno para os consumidores, eu vou até mostrar um pouco mais à frente, mas a previsão de crescimento é que gere um impacto significativo para os outros consumidores. Há essas premissas para fazer essa revisão da norma. É uma eficiência na alocação de custos, é o princípio da causalidade. Quem usa a rede, paga a rede. Porque hoje quem usa a rede, não paga a rede. Evitar transferências de custos aos demais consumidores, custos que não são daqueles consumidores, e permitir o crescimento sustentável e equilibrado desse mercado. Essa discussão que estamos tendo hoje no Brasil, de mudar as regras, ela aconteceu no... No mundo todo, Alemanha, Espanha, diversos estados, nos Estados Unidos, em que inicia-se o modelo de geração distribuída com o um modelo mais incentivador. Alguns não usam o nosso modelo de compensação, que é o metering. usaram o que chama de Feed-in Tariff, que é uma tarifa fixa para o valor da energia gerada. Mas, ao longo do tempo, esses incentivos, digamos assim, eles acabam sendo necessários, serem ajustados, para que você evite uma conta muito alta para outros consumidores. Em alguns países, na nossa visão, essa mudança foi um pouco tardia. Alguns países pagam caro por isso. A questão da eficiência na alocação de custos. É adequado o próximo digamos assim, utilizar a rede e não fazer essa remuneração? Nós entendemos que não, que é preciso fazer essa remuneração. A discussão é, quanto vai ser essa remuneração? Exatamente isso que estamos discutindo na audiência pública. Colocamos uma proposta que está sendo bastante criticada de que deixari tivemos é, não consideramos adequadamente os benefícios da geração distribuída é isso que estamos discutindo com todo o setor e internamente também e lembrando que essa mudança ela vale somente para aquela energia que é injetada na rede aquela energia que eu produzo e consumo na mesma hora na mesma unidade consumidora aí naturalmente não muda nada e isso faz com que afete muito pouco alguns empreendimentos comerciais por exemplo se eu tenho um comércio, o consumo numa unidade comercial, ela casa o horário com a produção de energia solar. Ou seja, praticamente toda a energia que eu produzo, eu consumo no mesmo ambiente. Até no o prédio do Ministério de Minas e Energia tem um, um painel solar. Ele nunca injetou energia na rede, porque o que ele produz é totalmente consumido dentro do prédio, inclusive nos finais de semana. Porque só a, o consumo básico nesse final de semana é suficiente para ele consumir toda a energia produzida. A ANEL possui um sistema também de geração fotovoltaica. Ela injeta na rede aos finais de semana. Durante a semana, toda a energia que nós produzimos, nós consumimos no, no local. Aí a questão é evitar a transferência de custos. E qual é esse custo para os demais consumidores? Pelos, pelos nossos cálculos, em 2018, isso custou para os demais consumidores... 205 milhões de reais. Isso, quando a gente pega lá o universo de 170 bilhões, é pouco. Mas esse crescimento é exponencial. Se nada for feito, se a norma continuar assim, em 2021 teremos 1 bilhão de reais. Em 2027, 4 bilhões de reais. Aí só a título de comparação, todo desconto de tarifa social de baixa renda, que beneficia 9 bilhões de consumidores, 9 milhões, desculpa, ele custa 2,3 bilhões de reais. O tarifa social do Nordeste, que beneficia 5 milhões de famílias carentes, custa 1 bilhão de reais. É exatamente essa discussão que acho que precisa ser feita. É importante manter o modelo de geração distribuída como ele está? Naturalmente, traz benefícios, mas ele tem, ele tem um custo. Eu acho que é essa discussão que tem que ser tratada. Vale a pena manter com esse custo mesmo, que esse custo poderia ser utilizado se for em termos de política pública para outras finalidades, ou precisamos ajustar para que ele continue ocorrendo de forma equilibrada. E a gente tem até um, um pouco de limitação de competência. A gente até acredita que a geração distribuída precisa ser ainda de alguns incentivos. Mas aí, voltando lá no meu primeiro slide, sobre as competências de cada instituição. Não é competência da ANEL fazer a política pública. ANEL, na nossa visão, não tem a competência. Não, eu vou transferir esse curso para os demais consumidores para incentivar a geração distribuída. Esse é um ponto de discussão que tem que ser avaliado. Se nós mudarmos a regra, a geração distribuída continu continuará crescendo? Essa aqui é, uma é com base na nossa proposta que foi levada para a audiência pública, que provavelmente não vai ser a proposta final. Sempre nós aperfeiçoamos, ainda mais que esse tema tem gerado muita discussão, Estamos recebendo inúmeras contribuições, certamente teremos é, aprimoramentos. Entendemos que, para a geração local, a geração distribuída continuará crescendo de forma bem significativa. A gente observa ali que até 2035 teremos 12 gigas de capacidade instalada. Repete algumas análises, não sei se é exatamente o mesmo número, que provavelmente vai ser mostrada. Ali é um payback médio que nós colocamos para residenciais e para comerciais comerciais muda muito pouco. Por quê? Aquele ponto que eu falei, porque boa parte da energia produzida ela é consumida no mesmo momento. A mudança, a cobrança pelo uso da rede ocorreria somente pela aquela parcela que é injetada na rede. O que, que afeta muito essa proposta da ANEL? É a geração remota. Por quê? Porque a geração remota usa a rede para 100% da energia produzida. Ela é um, fisicamente, ela é um gerador. Ela, até o conceito de geração distribuída fica difícil de se encaixar numa planta de 5 megawatts, localizada, às vezes, muito distante de uma unidade de consumo. Às vezes é necessário construir redes para viabilizar e a energia. Essa, de fato, perde muito a atratividade. Aí, agora estamos na fase de discussão, tentando encontrar uma, uma solução de equilíbrio que continue permitindo o desenvolvimento da, da geração distribuída, que nós entendemos muito positivo. Mas também sem penalizar muito os demais consumidores. Estamos agora nesse momento da, de aprofundar a discussão da norma. Aqui só o cronograma da norma, já tivemos algumas etapas de audiência pública. Eu trouxe um pouco mais detalhado esse ponto da, da, da discussão da resolução, porque é um tema do momento, é né? um tema muito discutido por toda, todo o país, não só pelo setor elétrico, por toda a sociedade. É um, isso é, entendo que é bom a gente tem observado muitas contribuições, reclamações xingamentos de quem não tem nada a ver com, com o setor elétrico, isso é bom acho que a participação da sociedade assim é muito positiva, só lembrando que essa discussão da revisão da norma começou lá em 2015 quando nós já tínhamos ciência de que não era um modelo sustentável, já foi previsto que até o final de 2019 seria feita essa alteração tivemos uma consulta pública em 2018 uma no primeiro semestre e agora com a, com a última etapa. Aqui apenas alguns pontos que estamos propondo aprimorar também. A questão da geração compartilhada, que é o consórcio cooperativa, com a inclusão do condomínio voluntário, que tem uma burocracia bem menor, que pode permitir a associação de pessoas para fazer essa geração. A redução na tarifa, que hoje o gerador remoto ele é tratado pela regulamentação como se fosse um consumidor ele paga a tarifa de uso de consumo que é bem maior do que a tarifa de geração. A nossa proposta agora é que aquelas plantas que sejam apenas geração que ela paga a tarifa de geração que é que é menor. Esse ponto o setor ficou bem satisfeito e buscando aproximação com modelos internacionais que já passaram por essa discussão que estamos vivenciando. Bora é isso. Acho que estourei meu tempo. Não sei se estourei muito. Queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, estou à disposição aí no debate para tirar quaisquer dúvidas, inclusive sobre a taxação ou não do sol. Muito obrigado.